Menina, tu é bonita, teu retrato eu vou tirar. Menina, tu é bonita, teu retrato te vou tirar. No peito da minha camisa, para comigo levar. No peito da minha camisa, para comigo levar. Bananeira, bota cacho e milho, bota maneira. Bananeira, bota cacho e milho, bota maneira. Menina, casa comigo, que eu não sou da bandalheira. Menina, casa comigo, que eu não sou da bandalheira. Você tem que aprender a tocar o gambá, o caracaxá, o tamborinho e cantar. Porque nem é importante só vocês tocarem e não aprender a música. Saudade que vou levar, saudade que vou deixar. Saudade que vou levar, saudade que vou deixar. Quando eu vi a Yasmin dançando, que o público aplaudiu ela, ela levantou a plateia quando a Yasmin entrou, né? Me deu uma, assim, uma alegria tão enorme que eu até me emocionei lá na hora. Nós temos dois cursos, a loteria percursiva trabalha uma grade de 10 meses de duração e o tambor de gambá trabalha uma grade de 5 meses de duração em Maués e 5 meses de duração no interior. Que começam com a coleta do material, depois que os alunos aprendem a fazer esse encaixe e montar esse instrumento, eles personalizam esse instrumento, depois eles passam pelo aprendizado individual e, por fim, eles trabalham esse aprendizado coletivamente através de uma orquestra, através de uma apresentação de grupo. Todos os seus benefícios eles acontecem a partir de uma interação social entre os alunos, os professores e a população. O tamboreando é de extrema importância para esse resgate e compartilhamento dessa cultura que só tem aqui em Maués, que é o tambor de gambá, a dança dos pássaros e também a luteria, para que chegue até as pessoas tanto da cidade quanto do interior. Primeiramente, nós fazemos uma coleta nas florestas que tem aqui em Maués. É, coletamos madeira, caídas, sementes, bambu. É um dos principais elementos que nós usamos aqui. Aí, mas não é só fazer uma coleta e ir pegando, não. Tem que ter um, uma espécie de um olhar clínico, né? A gente olha ali um pedaço de madeira e fala assim, ah, não, isso aqui dá um instrumento. Isso aqui dá para a gente trabalhar. Fazemos todo o processo de limpeza. Aí partimos para o processo de como vai ser, qual formato vai levar, o que vamos é, ter que fazer para que ele se torne um instrumento musical. A gente passa para a criança já tudo cortado, tudo bonitinho. A minha equipe em si, ela vai só orientar. E, e graças a Deus dá muito certo, porque a cri criatividade maior também vem dos alunos. E isso para um educador, pô, é maravilhoso. Isso aqui é a isso aqui tem que tirar a semente para fazer o chucalho. Os instrumentos são todos da floresta. Né? É, é da por isso floresta. que é importante a parte da preservação. A gente faz o gambá, faz o tamborinho, o caracaxá, o chucalho, tudo a gente faz. A parte de lutearia é carrom. Todo tipo de carron a gente faz. Carrão de colo, carron tradicional. Eu digo que é uma das partes principais do, do, do projeto, que é a parte da confecção dos instrumentos. Né? Leva teu cajuro. O que eu aprendi com meu pai está me servindo muito. A cultura que ele sabia, ele deixou um pouco para mim também explicar e aprender e ensinar. Arasta a sandália aí, morena. Arasta a sandália aí, morena. tá lá no terê, no morena. Eu acho o gambá um instrumento muito lindo de se tocar, o som dele nos contagia. Já vai canoeiro, nos braços do rio, ver o cano, vai, já vai canoeiro, vai no canoeiro, no murmúrio do rio, no silêncio da mata vai. Desde muito pequeno eu sempre me influenciei na música. Eu quero muito aprender a construir e a tocar e apresentar muitas muitas vezes. <música> Nós achamos muito importante as crianças, os alunos, conhecerem a cultura da nossa cidade. A cultura é importante para a gente conhecer o nosso ambiente, onde a gente vive, de onde a gente saiu. E ajudou muito na criatividade deles também. Depois que eu vi a primeira apresentação, já achei incrível. Experiência muito legal. A gente tem todo o apoio, né? o apoio do professor Felipe, ele está lá nos ensinando quando a gente erra, quando a gente acerta. E a gente pode repassar aquilo que a gente sabe, né? para aqueles que não sabem. Aqui é um município de pessoas talentosíssimas, né? culturalmente muito rico. E a gente pode estar tá agregando esses conhecimentos né? que vieram de uma geração, que dá origem a esse povo né? mauesense a cultura indígena, a cultura ribeirinha. E, e diversos hábitos que a gente encontra aqui e a gente está hoje resgatando isso para as crianças, né? É. a Sara Yasmin, ela é a Dona Maria do, do da Dança dos Pássaros Jaçanã. Ela tem muita vontade de aprender as coisas. É, quando a gente chega do ensaio, ela fica cantando a música sozinha, dançando a música do Jaçanã. Ontem, quando nós chegamos de lá, ela fazendo os, os movimentos que a menina do Jaçanã fazia. Então, assim, eu, eu fico observando ela. Eu acho muito importante ela fazer isso. Nós vivemos aqui na Ilha de Veracruz, tem muitas festas, muitas danças culturais, né? Aí a gente participa. Saudade que eu vou levar, saudade que eu vou deixar. Saudade que eu vou levar, saudade que eu vou deixar. Saudade do Pegueira Santana, Morena não vai chorar. Ai, ai, ai, Morena. Vai dançar, ai, ai, ai, morena, dona Maria vai dançar. Saudade que eu vou levar, Saudade que eu vou deixar. Saudade que eu vou levar, Saudade que eu vou deixar. Saudade do querido não, morena, não vai chorar. Ai, ai, ai morena, dona Maria já dançou. Que eu vejo que ela vai levar em frente. O que ela aprendeu no tamboreando, na dança do jassaná, ela vai levar em frente. Porque se depender de mim, eu estou aí para me incentivar elas duas, né? Eu acredito que o projeto ele ele instigue um certo orgulho do que é feito aqui quando os alunos se apresentam para o público externo. Eu quero agradecer a todo o público presente, dizer que incentive essas crianças a participarem da cultura, incentive as crianças a brincarem na escola das festas juninas. Nós estamos esquecendo de movimentar o nosso corpo. A gente só está movimentando a mente. E, o, e a mente tem que ter o corpo sã. Estamos construindo ponte para que essa cultura permaneça e chegue até as pessoas, tanto da cidade quanto do interior. Que mude muitos jovens a se influenciarem mais no, na nossa cultura, né? Que a gente precisa é mostrar mais o, a nossa cultura para o mundo inteiro.